Porque vai ser, tipo, como se fosse o UFC, do jeito que o UFC Mano, é. Mano, imagina, a gente lota um bagulho, bota um octógono. A principal luta, eu e você, nós sai na mão. Que delícia. E quem ganhar... Quem? O que que foi? Pode continuar, então. É... A luta principal, eu e você. Mas eu vou te arregaçar, viado. Mas eu vou na maldade. Sério? Soco mas o, se você de, vim, de luva. Se você vir na maldade e não vir na, na técnica, é aí que eu te mato. Não, ah. mas aí vai ter... Fala pros